Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa quarta aula de regressão múltipla. Né? É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, que sempre sempre a gente está postando muitas aulas legais aí, associadas à estatística experimental. É, mas nessa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre o modelo de regressão, né, essas possibilidades aí de modelo de regressão múltipla que a gente pode utilizar e como que fica a estimação desses coeficientes de regressão pelo R. A gente vai aprender a fazer isso de uma forma um pouquinho mais parçal, por álgebra de matrizes, e também utilizando a função LM. É, só lembrando né, que essa é a quarta aula, tem algumas aulas anteriores, né, cujos conhecimentos são muito é, necessários né, para a gente entender tudo que nós vamos falar aqui hoje. Mas, iniciando, né, vamos imaginar um experimento bem simples, né, onde nós temos o desejo de estimar a área foliar da acerola por meio do comprimento e largura das folhas. Um problema bem simples para resolver e o conjunto de dados está aqui na descrição do vídeo. É... Mas veja só, o que, que acontece? Né? É muito difícil a gente fazer a área foliar né, de uma planta, a gente precisa pegar as folhas, precisa escanear essas folhas, né? Medir a área foliar, contando o número de pixels, converter isso em centímetros quadrados, né? então é algo que dá um certo trabalho, além disso, é né, uma avaliação destrutiva. E se por um acaso a gente conseguir obter né, um estimador que nos leve a chegar né, no comprimento, na área foliar por meio do comprimento da largura, fica muito mais fácil a gente poderia ir no campo apenas com uma regra, o comprimento é a largura, né? joga numa especial matemática e consegue estimar a área foliar. Né? E é uma metodologia não destrutiva, né? então é algo bem interessante. E esse problema é que nós vamos brincar aqui hoje, para a gente entender o que é regressão múltipla e como que a gente trabalha com isso. Então, vocês vão achar aqui no conjunto de dados, né, 300 observações, né, são dados de 300 folhas, e para cada uma dessas observações a gente tem comprimento, largura e área foliar. Essa nossa área foliar, né, que é o que a gente quer estimar, é a nossa variável resposta, nossa variável dependente. E meu comprimento e largura da folha são as nossas variáveis explicativas, né? que são quantitativas. Nossa variável resposta é quantitativa, a gente já falou. que quando os nossos tratamentos, ou seja, as nossas variáveis explicativas são quantitativas, a nossa variável resposta também é quantitativa, né? a gente trabalha com regressão, com análise de regressão. E se a gente está trabalhando com duas ou mais variáveis, é regressão múltipla. Né? Se fosse apenas uma única variável explicativa, seria regressão simples. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o tanto de modelos diferentes que a gente poderia testar né, para resolver essa situação. É, vamos entender aqui o z como sendo a nossa variável dependente, a área foliar, o x como sendo o comprimento e y como sendo a largura. E aqui a gente tem 16 possíveis modelos de regressão. Nesses quatro primeiros modelos de regressão, tem uma peculiaridade interessante. Né? Se a gente for observar, é, nós vamos ver que no modelo 1, um, né, a gente tem aqui ó, o A, o intercepto, B, que, foi, que multiplica né, o nosso XI, que seria o nosso comprimento. Num caso como esse, a gente consegue ver que a gente tem uma única variável explicativa. Né? Então, é que é um modelo de regressão simples. Esse aqui de baixo né, seria um modelo de regressão quadrático, né, ou polinomial de segundo grau, a mesma coisa, é, onde nós temos o efeito linear de x e o efeito quadrático de x, né, que seria o comprimento. Então, ainda assim, né, embora eu esteja trabalhando com efeito linear e efeito quadrático, a gente tem uma única variável explicativa nesse modelo, que seria o comprimento da folha. No terceiro modelo, né, a gente já está considerando aqui apenas o efeito linear da largura e aqui o efeito linear e quadrático da largura. Então, em todos esses quatro casos, a gente tem uma única variável explicativa sendo considerada em cada um deles. Né? Isso faz com que esses quatro modelos sejam modelos de regressão simples. Okay? E todos esses outros modelos aqui para baixo são modelos de regressão múltipla, porque dentro do modelo a gente está considerando duas Variáveis explicativas simultaneamente. Né? Então, sempre quando a gente considera duas ou mais variáveis explicativas simultaneamente, né? a gente está trabalhando com regressão múltipla, né? sendo logicamente as variáveis quantitativas, tal como é nesse caso. É, continuando aqui o raciocínio, vamos lá. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar um modelo de regressão múltipla onde a gente iria considerar apenas o efeito linear de x e o efeito linear de y. Então, isso aqui é um modelo que a gente poderia testar. Mas a gente pode pensar, mas será que a gente não tem o um efeito quadrático também, né? uma parábola formando aí como efeito aí do nosso comprimento? Ora, então a gente poderia testar um modelo onde a gente tem o um efeito quadrático de x e Mas se esse efeito quadrático eu tivesse uma largura, né, que seria o y, ah, então eu poderia testar um modelo que tem efeito linear de x, efeito linear de y, efeito quadrático né, de y naquela né, é largura. Ah, mas se tiver o um efeito quadrático, né, tanto para o comprimento como para a largura? Né? Ora, num caso como esse, a gente poderia testar, talvez, né, um modelo que vai ter o um efeito linear né, de x, efeito quadrado de x, efeito linear de y e efeito né, quadrático de y. Mas será que tem interação? Né, pode ter interação entre x e y. Ora, então eu posso inserir aqui né, a interação. Mas aí a gente pode considerar também efeitos quadráticos, né, a interação de efeitos lineares com efeitos quadráticos, o que nos leva né, a uma grande quantidade de modelos que a gente pode testar a fim de explicar o nosso fenômeno. É muito interessante né, a gente utilizar uma duas abordagens, uma, né, ou a gente testa vários modelos de regressão e escolhe o que é melhor a partir de critérios de avaliado, é, de critérios, né, que a gente chama de avaliadores da qualidade do ajuste, a gente vai aprender isso nas próximas aulas, o que é um AIC, BIC, né? Ou até mesmo olhar a significância lá, dos nossos coeficientes de regressão, ou então olhar, né, considerar lá, o resultado da análise de variância, ou então, né, considerar o R2 ajustado. São formas que a gente tem de gente testar vários modelos e selecionar a parte deles o melhor. Outra possibilidade é a gente criar um modelo né, cheio de parâmetros e depois utilizar uma abordagem chamada Stepwise, né, que os parâmetros, né, os efeitos menos importantes, eles serão excluídos um a um até a gente ter um modelo mais compacto, mais parcimonioso, ok? Mas sobre esses critérios de avaliação do ajuste, sobre essas outras metodologias aí, como Stepwise, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Nessa aula, nós vamos entender um pouquinho né, sobre o que, que seriam esses modelos, como que a gente trabalha com esses modelos. Como a gente pode ver, né, é, cada modelo que a gente está escolhendo aqui, nessa né, forma algébrica, eles são diferentes. Né? Um tem efeito linear, outro tem efeito quadrático. Né? E a gente falou na última aula que é muito legal né, quando a gente vai obter esses coeficientes, a gente vai utilizar aqui... Né, a estimação com meio de áudio de matrizes aqui no R. É né? legal a gente considerar né? aquele modelo matricial. Y que é igual a x beta mais o erro. Né? Então a gente tem aqui o nosso modelo sim, é, Temos aqui o nosso modelo matricial. Né? E como que ficaria isso? Muito tranquilo. Né? Quem que é Y? Y é o meu vetor. Né? Onde nós vamos colocar aqui todos os valores da nossa variável resposta. Beleza? X é a nossa matriz de delineamento, então a gente vai olhar aqui no modelo algébrico. Né? Na frente do A, a gente tem o um valor 1 multiplicando, né? não tem nenhum valor, então a gente pode imaginar que tem um 1 multiplicando aqui, então vou colocar o um 1 na primeira coluna. Já aqui, na frente do B, né? que é esse coeficiente angular aqui, a gente tem o um efeito linear de X, o né? um efeito linear do comprimento da folha. Nessa situação, então, eu vou colocar aqui ó, na frente de B, né? A gente tem que esses, esses valores, né? De 6, 5.5, até chegar aqui no 4.3. Na frente do C, a gente tem o efeito linear da nossa largura. Então, eu coloco aqui os valores das nossas larguras, beleza? Esse beta, ele vai ser o vetor que vai conter os nossos coeficientes de regressão, mais o erro, né? Que é o nosso erro experimental, é, então é muito tranquilo né? a gente sabe como que vai ficar essa matriz X que a gente chama de matriz de delineamento ou então matriz de é, incidência. É, e esse modelinho aqui de baixo, né, tal como a gente já falou na última aula, ele é correspondente a esse modelinho aqui de cima. A gente lembra que quando a gente vai fazer a álgebra de matriz, a gente multiplica, né? é, transpondo o que, que a gente tem aqui na linha. Multiplicando pela coluna, então ele vai ter 1 um que multiplica A, né? vai ter aqui. Ó, o valor de XI que multiplica B, o valor de Y que multiplica C, né? mais o erro experimental. Que esse modelo aqui é correspondente a esse modelo de cima. Então, resumindo, né? essa primeira coluna aqui, ó, fazendo uma correspondência com esse modelo de cima. A primeira coluna é o ZI, né? é o A, que é esse A que a gente está vendo aqui, né? Ele está representado aqui ó, dentro né, desse vetor beta. Né? O 1 que está modificando o A é a primeira coluna. Né? O mesmo raciocínio aqui para o B, o mesmo raciocínio para o C. E o erro aqui né, é o que a gente vê nesse vetor. Então acaba que o que a gente tem aqui embaixo nada mais é né, do que o que a gente tem aqui nessa parte de cima. Né? Eles são modelos correspondentes. Ok? E como que ficaria se eu utilizasse esse modelo aqui, ó, considerando o efeito quadrático de xi? Né? Muito tranquilo, o y é a nossa variável resposta. Na frente do a a gente tem um 1 multiplicando aqui, não é isso? É, na frente aqui ó, do b né, a gente tem o xi, né, então o segundo argumento aqui é o b. E aqui vai ser né, o nosso xi, que são os nossos valores 6, 5.5, né, até chegar em 4.3. Aqui a gente vai considerar o efeito quadrático de xi. Então o que, é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, né, os meus valores de xi elevado ao quadrado, né. E quem que vai ser aqui ó, o d que multiplica y? Né, nosso último argumento aqui do nosso vetor, né, de coeficientes, nosso vetor beta. E aqui, ó, na matriz de incidência nós vamos colocar né, os valores de y. E aqui a gente tem então nossa matriz de alinhamento a partir da qual a gente consegue, né, chegar nos nossos coeficientes. É, e o último vetor aqui, que é os nossos erros experimentais. Né? Então vocês conseguem ver de forma muito clara que essas coisas são correspondentes. É, e se nós tivéssemos a interação? Né? Se eu quiser estudar o efeito da interação, ora, né? nós vamos considerar aqui z, nossa variável resposta, na frente do intercepto 1 para todo mundo, na frente do b, né? a gente tem aqui o xi, então vou colocar aqui os valores de xi, nosso terceiro coeficiente é o C, né, associado a ele, nós temos aqui os valores de y e E a interação, pessoal, veja bem, é, nós temos aqui a interação acontecendo a multiplicação dos valores de x e que multiplica os valores de y e i. Então, é assim que ficaria a nossa matriz de incidência nesse caso, ok? Então, é bem tranquilo né? a gente saber como vai ficar a nossa matriz de incidência apenas olhando aqui o nosso modelo algébrico. Né? Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio e, se necessário, eu volto um pouquinho aí, que né? isso é muito importante para a gente continuar é, desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. É, nós já falamos na aula passada que a gente tem essa vantagem de utilizar esse modelo matricial. Né? que Embora a forma algébrica muda, o modelo matricial ele não vai mudar. Né? Então a gente consegue obter um estimador que vai servir para qualquer modelo linear. Né? É, e a gente já aprendeu como que a gente estima esses coeficientes pelo metro quadrado mínimo na última aula. Aqui é eu vou passar super ultra mega rápido, né? que a gente já viu isso na última aula. Mas lembrando que essa abordagem ela facilita os cálculos aqui por meio de programação, ela facilita a obtenção dos estimadores. Né? E como que seria isso? Né? Obter esses coeficientes por regressão linear utilizando metros quadrados mínimos. A gente já discutiu isso na última aula, apresentando aqui rapidamente, né? desenvolvendo um raciocínio. É, a gente quer estimar coeficientes que vai fazer com que os erros experimentais sejam o menor possível, ou seja, o, a distância entre os nossos pontos observados e a nossa curva de regressão seja desvios menores possíveis. Né? É, nesse sentido, a gente consegue aqui, né, isolar o que, que seriam essas estimativas de erro apenas né, pegando o x beta e passando para o outro lado aqui da igualdade. Então, nós temos aqui os nossos... É, estimativas de erros. Estou né? sabendo o nosso valor de y, nosso valor, nossa matriz de incidência, E se nós soubermos né, os valores dos nossos coeficientes de regressão, a gente consegue estimar o erro experimental. É, e nós falamos também né, que o nosso objetivo é obter coeficientes que estão dentro desse vetor beta que vai fazer com que esses erros sejam o menor possível. É, esses erros eles possuem né, uma estimativa para cada uma das nossas observações. Então, se eu tenho 300 observações nesse exemplo, a gente vai ter 300 resíduos. Alguns positivos, alguns negativos, né? mas serão 300 experimentais, 300 desvios. Sendo esses desvios, alguns positivos, outros negativos, né, se a gente fizer uma única medida para a gente representar todos esses erros, né, se eu somar tudo vai dar zero, se eu fazer a média de tudo vai dar zero. Então, para mim, tá chegar numa estimativa de erro, né, uma única estimativa de erro que simbolize todos os erros experimentais que a gente tem, uma estratégia que a gente faz, né, tal como já foi dito, é pegar os nossos erros e levar eles ao quadrado. Né? E depois, quando a gente eleva ao quadrado que é positivo, fica positivo, o que é negativo também fica positivo. E na hora que a gente soma esses quadrados, né, a gente chega em uma estimativa aí que vai nos indicar o erro né, que a gente está tendo dentro do nosso ajuste. É, e é essa soma de quadrados aí desses erros que a gente chama de soma de quadrados de resíduos, soma de quadrados de desvios. Isso daqui eu já expliquei na última aula, né? então a gente consegue chegar na soma de quadrado de resíduos fazendo a transposta do erro vezes ele mesmo. E aqui do outro lado é igualdade, né igualdade, também vou pegar esse y menos x beta e vou multiplicar né, a transposta dele por ele mesmo. Fazendo isso, né, nós conseguimos chegar aqui nisso. A partir desses valores aqui, nós vamos é, obter valores de beta, né? ou seja, o coeficiente de regressão que vai fazer com que a nossa soma de quadrados seja o menor possível. Né? Então a gente já aprendeu a fazer isso lá no cálculo, quando a gente obtinha ponto de massa, ponto de mínimo, por meio da derivada. Né? Então a gente vai utilizar a derivada para é, minimizar essa soma de quadrados. Né? Então é por isso que a gente chama essa metodologia aqui de metros quadrados mínimos. tudo bem? Então a gente tem aqui essa funçãozinha, a gente já fez a derivada, falou como que a gente consegue fazer isso na última aula, né? Passou aqui para o outro lado a igualdade, corta os dois, né? chega nisso daqui, pega o x beta, passa para o outro lado aqui, dividindo, a gente chega nesse estimador. Né? A partir desse estimador, a gente consegue chegar nos coeficientes de regressão a partir da nossa matriz de incidência e do nosso vetor, que é com as nossas variáveis respostas. Agora que a gente já tem esse estimador, né? basta a gente fazer, então, algumas pontinhas. É, veja bem. Nesse modelo 6, onde né, a gente tem aqui o efeito linear de x, o efeito quadrado de x, efeito linear de y, a gente já viu que a matriz de incidência né, ficaria dessa forma. Nossa matriz Y fica dessa forma. Né, e o beta, ele vai ter aqui ó, os nossos quatro coeficientes. Okay? Para a gente obter esse valores de β, basta a gente fazer alguma, uma modificação de matriz. Eu pego a transposta de x e multiplico por x. A gente tem essa parte aqui dentro dos parênteses. Depois a gente obtém a inversa disso... Multiplica aqui ó, pela transposta de x e multiplica aqui por y. Fazendo isso, nós vamos ver aqui no R, né, que realmente se dá certo, a gente vai chegar nas nossas estimativas de coeficientes de regressão, tudo bem? É, então, cada valor desse vai ser um dos valores dos nossos coeficientes de regressão, valor de A, de B, de C e de D, tudo bem? É, e aí, a gente consegue constituir o nosso modelo estatístico. Isso aqui é um modelo a partir do qual é, nós vamos conseguir chegar, né, predizer uma área foliar, apenas sabendo o comprimento e a largura da folha. Nós temos aqui NS, que indica que o efeito é não significativo, quanto é 1 um asterisco é significativo a 5%, 2 asteriscos significativo a 1%, 3 asterisco é né, significativo a 0,01%, ou melhor, 0,1%. Mas nós vamos voltar né, nessas significações dos coeficientes mais à frente. É, e nessa segunda parte da aula, a gente vai aprender como que a gente faz isso lá no R. Tudo bem? Então vamos lá para o R. Então, pessoal, é, vamos vir aqui, né, abrir o RStudio. Para quem não sabe como instalar o R, como instalar o RStudio, tem alguns vídeos aqui né, no meu canal ensinando como que faz isso. Aqui dentro do R, né, inicialmente eu vou abrir com um script, né, abrir um novo script. Para apagar aqui embaixo né, o console, basta apertar CTRL L. Para apagar a memória do R, né, que são esses dados aqui, esses objetos que foram criados anteriormente, né, vou escrever remove list igual a Ls. É, e aí o que acontece? Esse conjunto de dados chamado dados da acerola, ele está aqui na descrição do vídeo, o um link onde vocês vão conseguir fazer o download, né? Então basta nós pegarmos esse conjunto de dados, né? TXT, colocar dentro de uma pasta e vamos copiar o endereço dessa pasta. Então Ctrl C, vou vir aqui, 7 abre parênteses, abre aspas, vou colar esse endereço. Esse comando, setwd, ele serve para indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, aquela pasta onde estão os nossos arquivos de interesse, né? no caso, aquele arquivo txt. É, o que, é que acontece? É, é muito legal a gente inverter as barras de direção para não dar um erro, né? que eu investir, mas vamos lá. Se a gente entrar com a barra virada para esse posicionamento aqui, eu, não, eu dou um ctrl enter, vocês podem ver que dá uma mensagem de erro. O que é que a gente faz? Seleciona a barra, vem aqui na lupa e coloca, ó, substituir barra virada por esse lado, coloca aqui a barra virada para o outro lado, e substituir todas, né? A gente consegue virar todas as barras de direção. Agora, não, eu dou o Ctrl Enter, né? Já deu certinho aqui. Já apareceu, né? Já identificou essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho. Próximo passo vai é ser carregar nosso conjunto de dados. Vou criar um objeto que vai carregar esses dados, vou chamar ele de D, que é igual a função para ler uma tabela, então é o que o textil é read.table, né? ler tabela em inglês. Então, read.table abre aspas. É, basta apertar o tab que quando a gente aperta o tab, ele já vai e já pega o nome do arquivo txt que a gente tem lá dentro da pasta. Né? Vou colocar aqui uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, que é a nossa primeira linha que a gente tem no conjunto de dados, é o cabeçalho. Né? E aqui, se eu clicar aqui em cima, já consegue ver. A gente tem comprimento, largura e área foliar. E tem essas observações aqui né para 350 indivíduos, 350 folhas. É, qual que é o próximo passo? Né? Veja bem, é, nós vamos ajustar o modelo de regressão com o objetivo de nós estimar a área folhada pelo meio do comprimento e da largura. É, vou imaginar aqui um modelo né, onde nós vamos ter Z que é igual ao intercepto mais B que multiplica X e mais... É, C que multiplica YI, é, mais o um nosso erro experimental. Então, vamos imaginar que a gente tem esse, esse modelo né, algébrico aqui que nós vamos testar. É, nós falamos né, que é muito legal a gente trabalhar com álgebra de matrizes. Onde nós temos um vetor que a gente chama de y, sendo que esse nosso vetor chamado y, né? Nada mais é do que a nossa variável resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vzão, cifrão, nossa variável resposta é área. Vou dar um Ctrl, Enter a gente criou um objeto aqui chamado y, né? Esse objeto chamado y, ele tem as nossas áreas foliares. Vamos criar nossa matriz de incidência. Vou chamar ela de x, que é igual a c. Aí, vamos lá. Ou melhor, cbind. Esse cbind é uma função que ele vai juntar, né, colunas, colocando uma coluna na frente da outra, né? Então vamos lá. É, nosso primeiro argumento aqui, ó, que a gente tem, né, depois do igual, é o nosso intercepto. OK? O intercepto é a mesma coisa o TA que multiplica 1. Então eu vou colocar 1 na primeira coluna, vírgula. Na segunda coluna, né, a gente tem aqui os valores de X e então, vou colocar D, cifrão, eu vou pegar o XI, que nesse caso aqui é o nosso comprimento, vírgula. Depois aqui, ó, nós temos aqui na frente do C o YI. Então, eu vou colocar D, cifrão, o YI, no caso, é a nossa largura. Vou dar um Ctrl, Enter aqui e a gente tem a nossa matriz de delineamento. Muito simples, né? com os valores aqui do 1, né? um, referente ao nosso intercepto, o efeito linear de X e o efeito linear de Y. E agora para gente obter né o nosso nossos coeficientes aí nós vamos fazer aqui ó é, inverso de x linha x né, então eu vou começar aqui x linha é a transposta de xão né então é a transposta de xão que multiplica então o sinal de multiplicação aqui no R é esse né, Que multiplica X de novo né? Então tem aqui X'X x, deu isso que a gente está vendo aqui embaixo Para mim fazer a inversa dela Vou colocar aqui entre parênteses Vou escrever solve Então aqui, ó, inversa dentro do R né, A gente utiliza essa função chamada solve Se eu dar um ctrl enter A gente vai ver que é o inverso da nossa matriz x, x E vou pegar isso e vou multiplicar pela transposta de x. Então, aqui a transposta de x. É, e vamos pegar isso aqui e vamos multiplicar por y. Fazendo isso, nós vamos conseguir chegar no beta, que é os nossos coeficientes de regressão. Então, aqui nós temos né, o valor do nosso intercepto. É, temos aqui... Né, temos aqui o nosso coeficiente que está multiplicando o efeito linear de x e o efeito linear de y. Okay? Então, a gente já conseguiu ver qual que é o nosso modelo. Eu poderia vir aqui né escrever o meu modelo dessa forma. É, Z ele é igual ao nosso intercepto, que é menos 5,47, que vai multiplicar né, 1,59 que multiplica x, vezes o nosso C, que é o 2.52, que multiplica y. Né? Então, nós temos aqui o nosso modelo de regressão. É, então, é bem simples, pessoal. Se eu tiver, então, um valor de x né, para o comprimento de uma folha, a largura de uma folha, basta substituir aqui na equação que a gente vai conseguir estimar a área foliar. né? É, Vamos imaginar que a gente quer testar aqui um modelo diferente okay? Vou colocar aqui ó, um tanto de jogo da velha Jogo da velha e anotação Sempre quando a gente quer colocar uma anotação A gente coloca o jogo da velha antes Vamos imaginar que eu quero testar aqui também tá Mais o efeito da interação Então vou colocar aqui ó, mais um coeficiente Que eu ele de D De XI que multiplica YI né? Então como que ficaria isso? Para facilitar eu vou copiar isso aqui ó, Ctrl C Ctrl V, e vou colocar aqui, ó, vírgula, o que, que mudou? Eu vou ter um argumento a mais, que é o XI que multiplica y. Então, eu coloco aqui, ó, XI, né, é o comprimento que multiplica o decifrão, a largura, e só isso. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, a gente já tem aqui, ó, o intercepto, coeficiente, né, que está multiplicando pelo efeito linear de x, coeficiente do efeito linear de y, coeficiente é da interação. É, então é assim que a gente estima coeficientes por álgebra de matrizes, né? Dá para ver que é algo muito simples, muito tranquilinho. Inverso de X linha X, né? X linha é a transposta, né? Então transposta de X que multiplica X, que multiplica X linha Y. Além disso então, a gente chega aqui nos nossos coeficientes. Uma outra alternativa que a gente vai explorar, ela com mais atenção mais para frente, é utilizando uma função chamada lm. lm é uma função, né, aqui do próprio R, que trabalha para a gente, né, é, com modelo de regressão linear. Então, sempre quando a gente precisa trabalhar com regressão linear, né, a gente consegue resolver, né, com essa função lm. Modelo linear de uma forma geral, né. Então, o que a gente consegue ver aqui? Tem um manual, né? Para abrir o um manual, basta colocar interrogação, o nome da função, abre o manual. Algo muito importante, né? Que eu acho que eu não falei. É, quando a gente quer executar uma linha de comando, né? A gente pode clicar aqui ó, no RUM uhum, ou então apertar CTRL ENTER. O CTRL ENTER, ele pode estar, né? Com um o cursor piscando ou no começo da linha ou no meio ou no final, né? não faço diferença, então até posso selecionar a linha e dar um Ctrl Enter, né? a gente consegue executar. Toda a função tem um manual, né? onde a gente consegue assistir, ou melhor, acompanhar aqui, ver como que a gente utiliza cada uma das funções. Mas vamos lá, vamos inicialmente fazer esse modelo aqui de cima para o álgebra de matrizes. Né? Então vamos lá, né? vou até acrescentar aqui em cima para ficar mais claro, vou colocar aqui, ó lm né? porque aqui é o modelo vou chamar aqui de m que é igual a lm de nós queremos a nossa área né? em função de o um intercepto a gente não precisa colocar aqui dentro da função lm né? Eu vou colocar aqui o xi que a gente tem na frente do b o xi aqui na frente, no caso é a largura é, mais o outro argumento que a gente tem aqui né? é o y, né que é a largura né? na verdade x é o comprimento e y é a largura então deixa eu até mudar aqui ó. comprimento mais largura, vou dar um ctrl enter deu um errinho aqui porque está falando que não tem objeto chamado área, né? só que aqui data igual a desão né? então estou falando, olha área, largura e comprimento está dentro desse objeto chamado desão ok? É, vou dar aqui um o Ctrl Enter, a gente conseguiu criar um objeto chamado M, e para a gente ver o que, que tem dentro dele, vou colocar aqui a summary, de, abre abro parênteses em M, então Ctrl Enter, apareceu aqui para a gente os nossos coeficientes, significância, a gente vai falar disso mais para frente, é R2 ajustado, coeficiente de determinação, né, se eu quiser verificar aqui, ó, se os valores estão batendo, vou executar aqui de novo essas linhas de comando ó, que a gente tinha feito, né? Olha só, os mesmos valores, está vendo? Então, a gente pode resolver por álgebra de matrizes ou então utilizando a função ln. Usando o mesmo raciocínio, né? Vou copiar aqui em cima, vou colar aqui embaixo, Ctrl V. O que, que mudou aqui? Eu coloquei o efeito da interação. Então, mais, comprimento, dois pontinhos, largura. Então, o R entende dois pontinhos como sendo a interação. Vou dar um CTRL ENTER, CTRL ENTER, já tem aqui o nosso modelo né, de regressão, considerando, então, o efeito linear de X, efeito linear de Y, e efeito da interação. Só para a gente verificar se os valores estão batendo, vou selecionar aqui, vou dar um CTRL ENTER, né, a gente pode observar que os valores são os mesmos. Então, nós conseguimos aprender aqui nessa aula de hoje como que a gente consegue né, estimar coeficientes é, dentro do E recorrendo à álgebra de matriz e à função Ln. Na próxima aula, pessoal, nós vamos aprender como que a gente né, é, chega na análise de variância, nessa significância que nós temos aqui dos coeficientes de regressão, e vamos falar também, né, mais para frente como que a gente faz a seleção entre diferentes modelos de regressão para a gente verificar qual que é o melhor, tudo bem? Então é isso, fica de olho aí, se inscreva no canal para você receber notificação aí das novas aulas, é mais.